Tata, e hoje eu vim falar sobre amor não correspondido. A dinâmica do vídeo vai ser um pouquinho diferente, mas eu acho que vocês vão gostar muito. Eu tô muito entusiasmada. Porque eu pedi pra vocês, vocês mesmos, os inscritos, os meus seguidores lá do Instagram, inclusive se você não me segue, segue lá. Meu arroba é esse aqui. É, darem conselhos, pessoas que já sofreram com amor não correspondido, que já passaram ou então que estão passando por isso, pra vocês darem os conselhos pessoais de vocês. Para quem tá sofrendo com isso agora, anota aqui, anota aqui, leva pro coração esses conselhos e aqui olha para mim, passa, viu? Passa. Parece que não vai passar, que tá doendo tanto que não vai passar mais, passa. Vou começar com o Vini Nine. Beijo, Vini. Se não corresponde, não é para você. Quando for, vai corresponder e dar certo. Então, não desista do amor. É bem assim. Quando a gente tá com amor não correspondido, não sei porquê, a gente cisma que é aquela pessoa que é pra gente, que a gente viveu um lance mais especial com aquela pessoa, que o que eu tô vivendo agora nunca aconteceu antes, que aquela pessoa é incrível, maravilhosa, mas não é. Parece que é, parece que aquela pessoa é a pessoa certa, mas não é. A gente, nessa eu tô mostrando a carinha de vocês e o nome de vocês, porque assim, eu achei os conselhos tão bons, tão reais, que eu quis que vocês aparecessem aqui também. A próxima é da Shai. Beijo, Chay. Ame-se, só assim serás correspondido. Tem conselho mais real do que esse? Cara, quando a gente não se gosta, quando a gente tá se achando um bosta, quando a gente tá, tá tudo horrível, é muito mais difícil das pessoas gostarem da gente. Ai, Tata, mais uma vez eu estava tá me achando horrível e tava e numa fase muito, muito ruim da minha, minha vida e uma, e uma menina, menina, um cara, cara se apaixonou tá por mim. mim. Acontece, mas assim, é. é muito mais raro. Quando a gente tá com amor próprio em dia, facilita porque tu, né? tu emana que tu é uma pessoa que se ama, tu emana amor pra ti, tu chama mais. Próxima, não romantize o que te rasga o peito, entre aspas, eu amei bonito, hein? Vou levar por Luvin essa frase logo. Vocês já baixaram o no meu aplicativo? Agora ele tem uma funcionalidade nova, que é de frases diárias. Então assim, tem uma frase legal todo dia. Todo dia tu recebe uma frase legal aí no teu celular. É grátis, só baixar. Vou deixar o link aqui na descrição. Próxima é da Michelle. Não leve tanto para o lado pessoal. São só momentos e interesses diferentes. Eu amo, Michelle, eu amo essa teoria, essa visão. Olha só, talvez você já tenha passado por alguma coisa assim na tua vida. De tu gostar de alguém, e aí passa uns anos, anos depois, a pessoa aparece, tipo assim, não que ela esteja gostando de ti, super apaixonada, interessada, mas assim, ela tá mais propensa a gostar de ti depois. E, tipo assim, rola um desencontro. Eu acredito muito nisso. Não acredito naquele lance de alma gêmea, que existe uma pessoa ideal pra você, e aquele encontro de alma. não Não acredito. Acredito que é tudo isso aqui que a Michelle falou, é lance de momento. Tu tá passando por Aquela fase que tu tá solteiro, terminou um relacionamento, sei lá o que, a pessoa também, ou então por uma fase de carência, ou então pra uma fase, enfim. Ai, eu amei a Ana, olha a Ana, manda assim, f... E ela Ana voltou um kkkkkkk Ai, eu amo vocês, gente, sério. O próximo é do Vitor. Vira as costas para essa pessoa, manda tomar no na sua cabeça e chora, que depois passa. Perfeito, <risos> completo. É verdade, ó, chorar. Mandar é. merda é. na tua Manda cabeça, porque assim, não tem coisa melhor do que tu tocar o foda-se pra pessoa, tipo, quer saber? saber. A... Ah, e a dica ali do chora é perfeita. Eu sou muito adepta dessa dica. Sabe por quê? O choro, o lance da lágrima e tal, não tá ligado às emoções à toa, cara. Realmente, tipo assim, zera o um negócio, sabe? Então, se tu pegar pra chorar, no dia seguinte ninguém precisa saber, não precisa falar pra ninguém e dá um alívio. Nossa, tão bom. A gente às vezes nem lembra que chorou horrores. A próxima é da Luísa. Deve ser Luísa, adorei. Tá carioca, Luísa. Não vale a pena ficar insistindo. Você é uma pessoa incrível e merece um amor recíproco. É, é sempre assim, independente tata tá, tá, tá, não, não. Eu não sou, sou uma pessoa, pessoa incrível. incrível. Sim, você é uma pessoa incrível. Todo mundo merece um amor recíproco. Tá, tá, tá meu ex não merece, tata. Tá, tá. Ui tá, Ui, tá, todo, todo mundo conheceu, conheceu ele. Ele. Não, não, ele? Não, ele não merece. Pior que ele merece. Todo mundo merece um amor assim. Alexandre. Não, Alex, Alex. Eu vou inventando o nome de vocês, porque vocês têm uns arroba assim, ó. Alex Eu acho que é Alex. <risos> Tenta sair dessa e se ocupar com coisa que gosta, como hobbies, assim. Perfeito. O que, que vai adiantar tu ficar meses? Porque a gente passa meses? Quando a gente tá apaixonado por uma pessoa e a pessoa não retribui, eu não sei o que acontece, cara. Não sei. Às vezes a pessoa retribui em dois meses, passa. Passa e tu pensando, nossa, que viagem, nada ver. É Com que nunca aconteceu isso? Aí quando não dá, parece que tu fica anos, é bizarro. A média, né, mais ou menos, da paixão dura três anos. Então tu vai passar três anos da tua vida só fazendo coisa ruim? Só triste sofrendo pela pessoa? Não, né? Pelo menos vai praticar teus hobbies, ocupar a cabeça. O próximo, pura MC. Pô, que massa ele tá com o Mike na mão. Será que ele faz umas músicas? Gostei. Será que ele é rapper? É, tu faz o quê, pura? Conta aí pra nós. Não hum. ver mais nada sobre. A... Ai, muito bom. Sobre a pessoa tirar da vida por completo e focar nos seus objetivos de vida. Oh! Muito bom! É isso mesmo, cara. A parte mais difícil é isso, né? É tu tomar a decisão de tipo assim: chega! E tirar ela da tua vida. Mas isso é decisão. Tá, ah, não, dá, não, não dá, eu já, já tem tentei, que que já decidir. De... mas tu pode decidir e não dar certo. Tentar e falhar. Mas desde que tu esteja decidindo tirar a pessoa da tua vida, já é um ótimo começo. Às vezes a gente decide ficar naquela, né? Às vezes tu decide ficar ali três anos apaixonada pela pessoa que não gosta de ti. Eu apaixonado. Eu tô com pura. É isso é. aí. Tirar da vida por completo e focar nos seus objetivos. Principalmente focar nos seus objetivos. Próxima é o drop o nome dele com certeza não é esse né se ame porque pessoas muitas vezes são passageiras a gente não então foque no seu bem-estar ai que lindo ai, que isso nossa eu amei Se tu for acelerar a tua vida assim ó vai passar uma galera pela tua vida infelizmente até as pessoas que a gente mais ama vai passar pela nossa vida entendeu dificilmente elas vão estar com a gente assim até o finalzinho mesmo e tu é ali ó firme e forte, tudo teu coração, tudo teu sentimentos. E aí, vai fazer o quê? Muito massa. A próxima é da Aisha. Nossa, Aisha que nome lindo. É diferente. Aisha, Aisha Vila Nova. É árabe. Aisha. Nossa, eu amei. Nossa, eu amei. Eu colocaria o nome da minha filha de tão lindo que eu achei. Aisha. Ela falou: "O tempo é o melhor remédio para isso." Mas até então Tente pensar em coisas que ele ela faz e não te agrada. Ai, eu já dei essa dica uma vez no vídeo. E é perfeita, cara. Se a gente focar nas qualidades, ainda mais quando a gente tá apaixonada, a gente só vê qualidade. A pessoa é terrível. É mal-humorada, é idiota <risos> contigo, é feia, é feio. Mas a gente não vê, né? É a gente acha a pessoa, meu Deus, incrível. Por isso que quando acaba a paixão, tu pensa... Sério que eu gostava da galera? Meu, meu Deus. Deus. Então, assim, focar nos defeitos é muito bom. A próxima é do alvanel E aí, cara, tamo na merda junto, bora chorar junto aqui. Vai, me fala dele. Ai, me... tem melhor conselho do que esse. Tipo assim, tu, tu te igualar a pessoa e dizer, também tamo na, na merda, merda tamo junto. junto. Vamos lá, vai, vai me fala, fala dele. dele. Ó, o Alvanel tá aqui. Se vocês quiserem desabafar com ele, <risos> chama pois lá. Chama... <risos> vai encher a dele, é Tipo, tu aí... desabafando e aí, cara, eu também tô nessa e aí. Já fez uma amizade. A próxima é da Ste. Se ame, se priorize. Faça uma boa hidratação. Cuide de você e tome um bom vinho, desfrutando da sua companhia. Não precisa tomar um bom vinho se tu não tomar vinho, não precisa hidratar o cabelo se tu não hidrata teu cabelo. Mas pega um momento, faz o teu momento. Ah, eu sou um gurizão que eu que gosto de jogar, de jogar e pai pa. E Bota a luzinha conchegante no teu quarto, faz aquele esqueminha, vai jogar de boa. Ai eu, na verdade, fico até com vontade de beber vinho, só dá, dá até falar. Só não vai fazer esse momento e ficar pensando na pessoa, né? Tome vinho não. não vai A próxima é a Anne. Quando você sente o verdadeiro amor próprio, nenhum outro tipo de amor te abala. É difícil, né, a gente chegar nesse nível, né? É assim, é uma vida em busca disso. Eu concordo plenamente com ela. Acho que assim, é a meta. Mas se tu não chegou lá, tá tudo certo. Cara, então a é uma coisa que eu priorizo na minha vida, juro pra vocês, é o meu amor próprio. Sempre, sempre, tô sempre cuidando de tudo em relação a, a, a me priorizar. Mas assim, é uma meta, sabe? Eu não consegui chegar lá ainda. Do tipo. É muito difícil. É bem difícil. A próxima é do O holandês. Corresponda! É isso. Se a pessoa não gosta de ti, vai fazer o que vai corresponder não vai gostar dela eu amei conselho Ai, super simples tem que... uma palavra a próxima blogueirices é melhor uma realidade do que uma ilusão yes. é verdade em relação ao amor é verdade viver a ilusão amorosa é a pior coisa do mundo gente sério tem algumas áreas que é legal tu viver umas ilusões tipo assim sei lá tu sonhar com uma coisa muito grandiosa é ótimo isso, te impulsiona, faz tu ter chance de alcançar as coisas. Eu tenho um vídeo da Lei da Atração que falo bastante sobre isso, card. Agora, em relação ao amor, uh -uh. né? É. Em relação ao amor, ilusão é ilusão. Eu amei, blogueirices. Nathalie Cunha, você realmente ama essa pessoa ou a expectativa que criou sobre ela? Três, Três palmas. palmas, ela merece. Ela merece. Eu tenho um vídeo muito legal que eu falo sobre isso. card de... Porque, cara, às vezes não é a pessoa que a gente ama. Definitivamente não é. É todas as expectativas que a gente cria sobre aquela pessoa. Todas as coisas que faltaram na nossa vida, que a gente quer suprir em alguém e a gente meio que idealiza tudo aquilo naquela pessoa. E aí tu acaba exigindo coisas dela. Tipo, ai, ele tem aquelas, aquelas coisas que eu preciso. Só aquela pessoa, pessoa tem. tem. E não tem, tá ligado? Nem tem. Tu só idealizou aquilo nessa pessoa. Pelo amor de Deus, que conselho perfeito! Ela conseguiu escrever isso em três linhas. Pelo amor de Deus, Nathalie arrasou. Parabéns, Nathalie Cunha. Nós, Natália Santos. Existem 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Sempre vai ter alguém que goste e alguém que não goste. Cara, é muito isso. E não só com relacionamento, com amizade também. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Tu vai fazer o que? Tu vai viver em função das pessoas, todo mundo gostar? Tu não, vai... Larissa. Não mude seu jeito só na tentativa de impressionar a pessoa. Tirando isso, tá tudo certo. É bem isso, Ladissa. tem um vídeo sobre isso também, muito legal. Vou botar no card aqui. Desculpa, eu tô enchendo vocês de vídeo. Quando a gente fica tentando mudar quem a gente é, mudar o jeito de se vestir, mudar gosto musical, mudar o lugar que gosta de frequentar, por causa de outra pessoa. Pior, né? Por causa de outra pessoa. Gabi Souza supera, né? Também sofro disso. Mas não tem o que fazer, kkk só aceitar. Eu sempre falo, né? Falava muito, muito nos vídeos por aqui. Que o primeiro passo, a primeira coisa pra tu resolver qualquer problema da tua vida amorosa, qualquer, qualquer, não importa, é tu assumir que tu tá com aquele problema. Porque, às vezes, a gente foi ensinado assim, que tipo, a vida amorosa é uma coisa paralela, entendeu? Tu tem que lutar pelo teu trabalho, pelo teu sonho, né? E a vida amorosa, ela é, ela é paralelo. Até a família ali, o rolê com a família, a gente deixa uma coisa meio paralela também. E aí, às vezes, a gente acaba não tratando isso como um problema mesmo. E assim, a partir do momento que tu aceita... Eu estou, estou com um problema, estou com problema, estou grave um problema gravíssimo de estar por uma pessoa que não gosta de mim. mim. É, facilita. a ah, tu superar o um negócio. A próxima é do Joãozinho. Nossa, que arroba perfeito. O cara tem um arroba Joãozinho. Olha, imagina quantos Joãozinhos existem no mundo para ele ter o arroba Joãozinho. Guarde no coração como um capítulo importante da sua vida e siga em frente perfeito é isso né também a gente não pode pegar e fingir que nada aconteceu fingir que aquela pessoa não foi nada fingir que não tava apaixonado que não gostava gostava sim me apaixonei sim não entendo porque tava apaixonado não e vou guardar isso é experiência é aprendizado pavan Ramon, não compre buquê de rosas e presentes parcelado em cinco vezes. Vai se arrepender por quase meio ano. Amiga! Fica aí a dica, viu? Esses dias eu gravei um vídeo sobre isso, card, né? Verdade? Eu falei, não dê presente caro quando tá ali nos trâmites da conquista e coisa e tal, cara. Vai se arrepender, vai se arrepender sim. Guarda essa dica da pavan Ramon. Cassiele, tenta seguir a vida, bloquear ela nas redes sociais e aprender a se amar. Mas ver que aquilo foi o melhor. Tudo que acontece pra gente foi o melhor que tinha pra acontecer naquela hora. Sabe? A gente dá sempre nosso melhor. Às vezes a gente pode olhar e pensar, não, eu não dei meu melhor. Naquele momento, tu ter ligado, se declarado, tu ter falado, tu ter brigado, tu ter. Era o teu melhor e é isso, ponto. Acabou, não tenho que chorar. A ah, Smart Tony, eu nunca sei falar teu nome, meu amor. Ela sempre comenta nas minhas coisas. Amo, sério, amo, amo. E olha o conselho: o amor correspondido vem de dentro de nós mesmos de fora é só um adicional. Caraca. Durma com essa. Gostoso pensar assim, né? É. Tipo, meu, meu amor, amor tá aqui. aqui. Meu eu amor sou amor. eu. O, o que, que vim vai, vai agregar. Ai, o conselho da Kel é perfeito, só pra gente fechar esse videozinho que eu amei fazer. Foge, amiga. Gente, se vocês gostarem de mais vídeos como esse, por favor, deixa nos comentários, manda pro amigo, para as amigas que estão sofrendo de amor. é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.